faltam né é cinco aqui é penta lá é tri, aqui é penta então, a gente está na frente deles então é questãozinha argentina não é nada daquilo né que eles pensam né pô não é, não é nada daquilo questãozinha argentina goiabada vem comigo ó. João e aqui Maria ó, olha como é fácil você vai fazer uma continha ele falou o seguinte ó ele tem 22 anos